Foi. Nós estamos no cemitério do Araçá. Aqui são milhares de túmulos, ossário, um monte de coisa. E a gente está procurando um cara. E esse cara ele foi o cara que escreveu o livro Marchas e Combates sobre a Revolução de 1924, a Grande Marcha, primeira Divisão Revolucionária, comandada pelo general Miguel Costa. Lourenço Moreira Lima. Era o Bacharel Feroz. E ele foi enterrado aqui em 1940, provavelmente. Mas engraçado é que os registros de 1940 saíram daqui e foram para o arquivo histórico. E o dele foi junto. Incrivelmente, lá no arquivo histórico, sumiu o... os registros do Moreira Lima. Só o dele que sumiu. É estranho isso, né? Mas o engraçado é que dizem que a alçada dele também sumiu E que ele foi enterrado com o nome trocado Em outro lugar tal Mas isso não é bem verdade porque Em uns anos depois da revolução Foi comemorado na década de 50 aproximadamente O aniversário da, do, do falecimento dele E veio para cá o general Miguel Costa Veio o Jorge Távora, vieram alguns é, ex-membros da, da, da divisão revolucionária e fizeram uma homenagem para ele. Então, o túmulo está aqui. Tudo indica que teve um grande complô para subtrair daqui os documentos do, do Moreira Lima, como também souçada, a destruição do seu túmulo, para que desaparecesse da, da história, os registros dele e que ninguém mais conseguisse fazer um resgate da primeira divisão revolucionária e, e a gente está aqui para resgatar essa história, a gente vai conseguir pegar isso de volta, vamos provar que o livro dele foi modificado pelo Jorge Amado foi modificado pelo Caio Prado Júnior, foi modificado pelo Felipe Lourenço, Felipe Moreira Lima, que era irmão do Lourenço Moreira Lima. E em breve a gente vai estar aí de volta. Valeu. Vai. Bom, eu acabei de falar com um funcionário que trabalha aqui, desde os 13 anos de idade. Amanhã ele faz 71 anos. Então, você imagina quanto tempo ele não está aqui. Ele conseguiu dar informação para gente de que a 500 metros daqui de onde a gente está, era a antiga quadra geral, eram as chamadas muretas, onde eram sepultados o pessoal daquela época, de 1940, 30, 45. E a gente está indo para lá agora. É o famoso casarão. Quando a gente chegar lá, possivelmente a gente vai conseguir encontrar a campa do tão procurado atualmente, Lourenço Moreira Lima. É isso aí. Como vocês puderam observar, vocês puderam ver com seus próprios olhos o estrago que está isso aqui. A gente achou o casarão. O casarão é um grande ossário. Todos os mortos daquela época ficaram no casarão. Aqui a gente não sabe o que aconteceu. Possivelmente deve ter dado uma grande chuva e essa chuva deve ter destruído tudo que vocês estão vendo por aí mas a nossa busca ela vai continuar porque agora mesmo eu tô para receber o telefonema de quem já teve aqui, de quem já viu onde está o do Moreira Lima nós vamos encontrá-lo pronto hoje é dia 31 de março 16h30 do ano de 2009 nós estamos no cemitério São Paulo Saímos do Araçá, viemos para o São Paulo, para cemitério de São Paulo. Nunca ninguém ia encontrar o Lourenço Moreira Lima no cemitério do Araçá. Mas, como a gente trouxe uma vela para acender para ele, a gente orou por ele e ele iluminou a nossa mente falou, parem no cemitério de São Paulo que meus dados estão lá. A gente parou aqui. Fomos à administração, conversei com a administradora. A gente descobriu que o Moreira Lima, ele foi enterrado aqui no cemitério de São Paulo, no dia 5 de nove de 1940, na quadra 29, sepultura 293. Naquela época não tinha túmulo, então ele foi enterrado na terra. Conforme o cemitério foi se desenvolvendo, ele foi exumado cinco anos depois, no dia 21 de 12 de 1945, ele foi levado para o cemitério do Anassá e colocado no ossário. Então, Jorge Amado mentiu quando ele disse, no prefácio dele, na apresentação, que ele havia sido enterrado com o nome trocado. E que ninguém sabia o nome dele nem quando ele tinha morrido. É mentira isso. Acabamos de descobrir, a documentação está aqui. O óbito dele está no cartório da Liberdade. E é lá, é para lá que a gente vai. É isso aí.